Cara, se você não consegue fazer mais que 11 pontos na Loto Fácil Esse vídeo é pra você Fica até o final desse vídeo Já deixe seu like e se inscreva Porque hoje eu vou te revelar a brecha da Loto Fácil Que já me rendeu mais de 8 mil reais Seguinte galera, antes de começar esse vídeo Eu já vou logo deixar um aviso aqui pra vocês é, Esse vídeo não é pra me gabar, não é pra me mostrar pra ninguém É apenas um vídeo explicativo Mostrando como é possível ganhar muito dinheiro Apenas jogando da maneira correta na Loto Fácil Pra quem acha que a lotofácil é somente sorte, é, eu já peço que você saia desse vídeo e fique somente quem acredita que vai mudar a sua vida financeira de uma vez por todas em 2020. A estratégia é bem simples, ela consiste em você montar 10 jogos de acordo com os padrões da lotofácil. Eu sempre gosto de lembrar, galera, da, é, dos padrões da lotofácil, porque a partir dos padrões, é, quando a gente percebe que há números que se repetem, isso a gente chama de padrões, tá bom, galera? A partir desses padrões que a gente monta nossas estratégias aí para estar tá vencendo na lotofácil. Então, bora pra estratégia, galera. O é, que, que eu faço? Eu pego os últimos concursos e vejo quais dezenas estão saindo frequentemente nesses concursos. Eu escolho 5 dezenas apenas. Essas 5 dezenas vão ser minhas dezenas fixas. É, então, eu vou passar aqui pro cartãozinho aqui pra vocês verem. 5 é, dezenas fixas que eu vou usar. É, são dezenas que... Tem alta chance de sair novamente. E depois eu vou variando meus jogos, no, é, minhas outras dezenas nos outros jogos. Então, galera, vai ficar dessa maneira. Vamos supor que os números que mais saíram nos últimos concursos foram esses. Vou fazer esse círculo aqui nos números. É só uma suposição, beleza, galera? Então, vou marcar cinco fixas. Marquei uma em cada linha aqui, mas é só um teste, galera. É só uma... Suposição aqui para vocês entenderem a estratégia E depois o que, que eu vou fazer? Eu vou mesclando é, os demais, os de, As demais dezenas eu Marquei 5, falta marcar 10 Vou marcar aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Então aqui eu já montei um jogo Montei o jogo 1 um aqui E agora o que, que eu gosto de fazer galera? Aqui no jogo 2 eu fixo as mesmas dezenas Vou passar para cá as mesmas dezenas fixas. São essas do círculo, beleza, galera? Para ficar de mais fácil entendimento aí para vocês. E depois, o que, que eu faço? É intercalar os que eu já anotei no jogo 1, eu não anoto aqui no jogo 2. Para que isso, galera? Para aumentar a nossa chance de estar tá conseguindo uma pontuação mais alta é, nos concursos. Então, eu marquei um, aqui eu não marco. Aqui eu vou marcar o 2, o 5, o 6, o 8. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e dessa maneira galera eu vou cercando aí é, os jogos é, de maneira que eu consiga alcançar uma pontuação alta jogando dessa maneira estratégica. Isso aqui, galera, eu considero como uma brecha é uma estratégia poderosíssima, e como eu disse para vocês, ela já me gerou mais de 8 mil reais. Somente essa estratégia. Lembrando galera que para mim escolher essas cinco fixas aqui eu utilizo um sistema. Esse sistema eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, no primeiro link da descrição. É, nesse sistema eu consigo acessar o rastreador de tendências. Esse rastreador de tendências ele vai rastrear quais são as dezenas que mais saem aí nos, de acordo com os últimos concursos. Eu capturo essas dezenas, passo aqui para os jogos e dessa maneira que eu consegui lucrar alto no ano passado jogando dessa maneira galera então certeza que se você jogar também você vai conseguir lucrar alto assim como eu lucrei também galera esse foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado dessa estratégia uma estratégia muito top que eu tô passando aqui para vocês completamente de graça tá bom galera então eu peço que você deixe seu like aí, se você puder compartilhar com seus amigos também para estar tá fortalecendo aqui o nosso canal e para estar tá me motivando para estar tá trazendo novas estratégias para vocês também. Vem muita coisa nova por aí, então vocês não perdem por esperar, beleza, galera? Um abraço, fique com Deus, boa sorte nos jogos. Aplique as estratégias, que vocês não vão se arrepender.